Ó, oh, chefe, a menina nova falou que não dá pra trabalhar com esses computadores, não Ué, mas por quê? É, acho que tá na hora de comprar equipamentos novos Por que comprar se você, comprar você pode alugar? Com outsourcing de notebooks e desktops Você pode fazer o um upgrade para equipamentos mais modernos e de alta performance E você ainda conta com plano de monitoria, backup e atendimento a um site especializado Imagine só, mais agilidade, conectividade e economia Simpress, referência em outsourcing de equipamentos e soluções para a sua empresa